Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje o projeto que a gente vai fazer é este top aqui que venceu uma votação do vídeo de recebidos do Saia de Saia que vocês me pediram para fazer a calça com o top. Então tá aqui gente, eu fiz, já foi o vídeo da calça clochar para o canal e agora a gente vai aprender a fazer esse top. Então ficou um conjunto, ele é curtinho, tá vendo? Olha... Mas, na verdade, parece até um macacão, porque a calça ela fica bem altinha. Ele é super simples de fazer. Tem molde disponível no site do 36 ao 56. Eu vou virar para vocês verem as costas dele. Para fazer esse top, você vai precisar de uma sarja com elastano, que vocês encontram no site do Saia de Saia. Eu vou deixar aqui embaixo no box de informação todas as informações, pra você poder adquirir este tecido e o molde também que tá lá no blog, tá bom? Então, se você quiser aprender a fazer este top, é só você ficar aí e continuar assistindo o meu vídeo. Bom, pessoal, então, pra gente fazer nosso top para usar junto com a calça, né? Que já foi o vídeo pro canal da calça, provavelmente, se não foi, eu não sei qual a ordem que vai primeiro. Mas é um conjuntinho, a gente, então, vai colocar aqui o molde e vai cortar. Eu vou cortar, então, duas vezes cada peça. No caso, né, quando é na dobra do tecido. Quando não for na dobra do tecido, quatro vezes cada peça, tá certo? No molde tá explicando certinho quantas vezes você precisa cortar pra gente fazer ele todo embutido. Então, já coloquei aqui meu molde e vou cortar.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 Então, agora que a gente já cortou todas as partes, a gente já vai começar a montar. Lembrando que o mesmo processo que eu fizer de um lado, você vai repetir do outro, porque a gente vai fazer a blusinha toda embutida, tá? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar a parte das costas e colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido. A gente vai fechar aqui as costas, as duas laterais. Essa parte aqui fica aberta, que você pode colocar zíper ou botão, aí fica a seu critério, tá? Vamos pegar aqui a nossa parte da blusa na parte de cima, é cheia dos recortes esse topzinho. E vamos colocar assim, olha, lado direito do tecido, com lado direito do tecido, vamos passar uma costura aqui, olha, por esta parte, vai ficar assim, e por, pelo outro lado também. Depois que você costurou, você vem aqui com essa parte de baixo e vai colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido. E aí, você passa uma costura aqui, vai ficar desta forma. E aí, você já pode unir as laterais, lado direito do tecido com lado direito do tecido, dos dois lados, olha. Montando o seu top, tá? Se você tiver tecido e quiser fazer mais comprido, você pode. Eu tô fazendo aqui, aproveitando todo o retalho. Vocês viram que eu cortei... Duas tirinhas finas, eu passei uma costura e virei elas, que para é pra fazer a alcinha. Olha, a parte, uma parte já está montada, tá vendo? Então, eu já montei e já peguei a alcinha aqui nessa parte de cima, tá? Agora, eu venho com a outra parte, depois a gente encaixa aqui pra embutir tudo isso daqui e ficar um, um acabamento bem top, tá certo? Então, agora a gente vai pra máquina fazer esses passos aqui que eu acabei de mostrar pra vocês. Pronto, já montamos as duas partes, agora a gente já vai embutir. Antes de embutir, você já vai pegar e vai colocar a sua alcinha. Eu coloquei uma ponta aqui, bem no biquinho, e a outra aqui, olha, no meio das costas. Mas aí, você vê onde que você quer e a altura que você quer. Embutiu a alcinha, embutiu não, né? Costurou a alcinha, você vai vir aqui com a sua blusa, olha, vai colocar... Lado direito do tecido com lado direito do tecido. E, gente, vai passar, uma, vai passar uma costura aqui? Aí, depende agora. Você vai colocar zíper ou vai colocar botão? No meu caso, eu vou colocar botão nas costas. Como eu vou colocar o botão, então, eu já vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou alfinetar aqui, olha, as costuras com costuras para ficar só bem acabadinho. Deixa eu colocar todas as costuras certinhas aqui. E vai alfinetando, tá vendo? Se você for colocar zíper, então, você vai deixar essa parte aqui aberta pra colocar o zíper. No meu caso, como eu vou colocar botão, eu vou fechar a parte toda da minha blusa. Só que eu botei que deixar um lugar pra mim poder virar isso, certo? Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou fechar. Toda a minha blusa e vou deixar só um lado aberto aqui, que é o lado que eu vou virar tudo isso. Então, eu fecho toda a parte superior, uma lateral e a parte de baixo todinha, vou deixar só um lado aberto aqui, tá certo? Só ir para máquina e fechar a blusa todinha. Então, tá aqui, pessoal, olha, o resultado final. Tá vendo? Olha, do lado que eu deixei aberto aqui pra virar, olha, e depois eu passei uma costurinha pra fechar, e este lado vai ficar embaixo. Eu coloquei botões, mas se você quiser colocar o zíper, você pode, aí fica a seu critério, tá vendo? Então, ela fica toda... Ó, eu coloquei, eu coloquei quatro botões de pressão, ó. Ela fica desse jeito, com o um transpasse nas costas, a frente ela fica assim, toda embutida, super bem acabadinha, tá? Super simples de fazer e pra usar com a nossa calça que ficou top. O molde deste top vai estar disponível no site do 36, tá vendo que ele faz bem o formatinho aqui do, do busto, né? Olha, fica bem bacana esse recorte. O molde vai estar disponível do 36 ao 56 no site,